Filhinhos, análise de queda. É, é, demorou, né? Sabe por quê? Nós estamos fazendo um, um papel diferenciado para a sociedade motociclística. Não tem mais quedas, porque eu não recebo mais e-mail. Então, óbvio, acabou-se as quedas. Você concorda comigo? Mas beleza, fica tranquilo. Vamos, o Guaidinho, aqui. Lembrando que a HFW Informática resolve o seu problema. O computador travou, não quer mais? Entre em contato com ele, está aqui embaixo na descrição. Vai pelos together. E se você tá querendo fazer um consórcio daquela moto luxo, por que não falar com o pessoal da Multicons? Lógico, nosso parceiro. Aqui embaixo na descrição você tem o site, contato o WhatsApp. Vê lá. Se for um carro, um imóvel, enfim, eles têm muitas opções lá. Então vale um confere aí com o pessoal da Multicons também. Beleza? Bom, para quem tá entrando pela primeira vez, recomendo assistir os outros análises de queda. Estou deixando a playlist aqui. Seu e-mail. O que aconteceu? E aí a gente vai analisar Tio Guedinha, friamente e precisamente. Verses Ino... Ivanov. Fala, filho, eu sou o Roberto. Estou não tem nada a ver com Verses. Sou o Roberto, assisto sempre o seu canal. E infelizmente chegou minha vez de encaminhar o vídeo para a sua análise. Claro, não segui todas as suas dicas. Isso é muito importante, essa observação. Como estou aprendendo, deixei a galera aí na frente para não tentar acompanhar o ritmo e me ferrar. O que não adiantou. KKKKK. Eu não, não conhecia a estrada de Salesópolis e não fiz o vai-volta. Cagada. Pelo que eu olhei no vídeo, acho que entrei muito cedo na curva e espalhei quando o dianteiro, pneu dianteiro, né? Tocou na faixa contínua, não deu para evitar o chão. Também acredito que entrei com giro baixo para a curva. Pneu. Nossa. Pilot Power 2 CT que é dois compostos com 500 km rodados. A calibragem quente, 32-27. A calibragem tá boa, segue o link. Tá, tamo together. Filho, se fosse um Rosso Corsa 2, se fosse até um Power 5, Power GT, Power GT, Power Cup 2, né, falando de Michelin, Power GT, Power Cup 2, Power 5, eu jogo, é, Beleza. Isso aqui não dá, Power T-Power não dá, velho. E se for na linha do Pirelli, por que não um Rosso Corsa 2, é, que eu fiz o um vídeo recente aí falando? O Super Corsa, o Rosso 3, que eu já vou ficar meio. Ah, mas tá. Eu, eu falo isso porque sua moto é uma 600, então, assim, porra, é, não dá pra ficar colocando pneu, entendeu? Senão, fica como você estava no começo do vídeo, que é parceiro, modo avião aqui, e já era. É. Fica com o vídeo. Primeira coisa que eu quero falar pra você é o seguinte, ó. Você confere muito painel, curva painel para ver que velocidade você tá e tal. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Ficar vendo velocidade de painel, olha pra curva, volta painel, vê o que, que tá acontecendo. Então assim, é, o ideal é que você flua e não fique conferindo o que tá. Porque muitas vezes pode ser que você entre um pouco mais rápido e consiga fazer. Porque de início, quem tá te levando é isso aqui, ó se você tá trocando a mira várias vezes você tá acabando com o seu traço de curva tá porque claro tem o um pêndulo tem a entrada a saída a aceleração tal mas de início novato de tudo conhecendo é o olho referência é ali tal vou entrar aqui sair ali e aí às vezes né? Pô, vou entrar aqui sair ali mas deixa eu só não confiar no tal chegou a curva entendeu Então vamos lá ó aqui legal nessa pegada que você ficou. E tem uma coisa também que vocês fazem muito: a curva acaba, vocês continuam e vocês trazem mais a moto. Deixa, pode deixar a moto caminhar um pouco pra cá, não tem problema. Se tivesse caminhado, você já ia sair pra margem pra cá e já era. É. Mas, vamos lá. Vamos aí, vamos aí. Beleza. Tem que fazer a comentada. Você fez a Fez não. Tem que fazer, é importante. pouco de baixo aqui senhor. Tem que fazer. Ó. Aí aquela, confere no painel tá, e tal, vou entrar. Tem aqui um pouquinho mais perto, beleza? Aqui também, você não conseguiu conferir o painel que estava muito em cima. Aí já tem esse dispositivo aqui que te atrapalha um pouco, que você não entende o que está acontecendo. Aí você olha para ele um pouco para ver o que vai acontecer e vem para cá de novo tal. Aí vem o carro saindo, você não confere no carro, confere o painel de novo e chega na curva. Aí, opa, deixa eu ver, tá bom, tá bom, tá bom. E já era, aí fecha muito e já era. Por quê? Porque... É o jeito parou, mano. Pô, maravilhoso, hein, filho? Aqui, ó, dá até pra chegar e trocar corrente, ó. Troca a corrente aqui, dá aquela pedalada, ó, e vai embora, tá ligado? Ficou bom pra caraca. É a que a gente faz na bike quando escapa a corrente, vem rapidinho e já era. Malandro. Como que você conseguiu parar a moto assim, filho? Pra poucos, viu? E isso aqui é avançado, isso é avançado. Você pode estar iniciando lá na pilotagem se você não conhecia. Mas isso para mim é avançado. Beleza? Olha que luxo. Mas, filhos, é o seguinte. Presta atenção. Você é, entrou e aí é, existe um nível de inclinação que te deixa confortável e fica aquele meio frio da barriga e tal. Então é até aqui que você vem. Você fecha um pouco cedo da curva? Você fecha. Só que ao mesmo tempo você se distrai com várias coisas, que é o que eu tô falando. E aí, quando chega num ponto que você não usa o pêndulo, você não tem um pneu com um, um, um formato mais côncavo, que te permite mais inclinação, é fato que o que vai acontecer? Você vai espalhar. E dependendo de como você espalha, existe o segundo susto, que é o que? A mão no freio dianteiro. E aí a mão no freio dianteiro já pega uma pintura, uma tartaruguinha, fecha e vai embora. Esse é um pneu mais duro, aí ele não, não consegue vencer. Então, a primeira coisa que você tinha que ter feito aqui é tardado um pouco a entrada dessa curva, uma vez que você tenha esse frio na, na, na inclinação. Para vocês zerarem esse fio de inclinação, frio na barriga, você... é importante que vocês peguem uma curva que vocês tenham mais confiança e pratiquem nela um pouquinho. Pratica, pratica, pratica e vai. Porque a fórmula é o treino. Não tem um negócio que eu vou falar assim, ó, você vai respirar três vezes e, e vai é, soltar, por mais que eu fique aqui na teoria, ó, acelerador tantos por cento, tal, a suspensão leitura, o pneu lá lá, lá tudo fica nossa, fantástico, putz, é isso mesmo caraco, tal, né tem 10 anos de dica aqui no canal então, pô, dica tem um monte já então dá pra você, mas na hora que é que é você sabe aquele projeto da planta do prédio que, não, dá pra fazer o furo aqui aí quando você dá o furo aqui, ó, mas não tinha esse cano d'água, mas aqui tem o cano d'água é mais ou menos isso que acontece. Então o imprevisto, a surpresa da hora, da prática, não tem nada que seja diferente. E como que você vence a parte prática? Treinando ela mais, a repetição. né? isso vai fazer você melhorar. Você entrou muito cedo, muito cedo. Você tá, ó. Aqui você entendeu como meio de curva. E o meio de curva é aqui, ó. Tá? Essa é uma curva que ela parece bastante aquela última curva que eu mostrei no, no vídeo aula cega, lá de Romeiros da pedra, que ela parece uma coisa, quando ela chega lá, faz assim, ó. E aí se você entrou aqui, você dançou, já era, não tem o que fazer. Então, é, tardar mais a entrada, é ver sempre na curva onde está mais ou menos o meio dela. O meio dela está aqui, ó. E isso, você não precisa conhecer muito a estrada para fazer isso. Você tem uma noção de é, plano de fundo, visão periférica e tal, é ali. Ó. O meio parece ali. É ali que você vai entrar. Se você antecipa essa entrada, já era. Porque é aquilo que eu falei, se você entra no, no vídeo primeiro de cura, se você entra fechado, quando você é iniciante, a tendência é o quê? Sair aberto. Ah, mas você falou que dá pra, fazer... dá pra fazer o V. Óbvio que dá. Mas isso depois que você conhece a é moto, domina com um pneu bom, caraca, tá, não sei o que. Tem a pilotagem nas costas, você vai... Aí não tem entrar aberto, entrar fechado, você faz V, você faz L, você faz C dentro da curva. Tanto faz. Mas de início, entrar aberto, sai fechado. Entrar fechado, sai aberto. Meio termo, meio termo. Tá? Então é importante quem tá começando, tardar mais a curva. É, ir um pouco mais pra frente. Esse é um outro perigo também de quem treina muito em catódromo porque a pista é menor, mais curta, aí você fica entrando sempre antes, sempre antes. aí vai com uma coisa longa, você não aproveita muito. Então, primeira coisa, entrou cedo, aí aqui, você podia, em vez de tentar, e aí é um outro vício que vai acontecer aqui, que é o mesmo vício de três curvas anteriores, é que é o seguinte, dava para você ter levantado um pouco e já espalhado um pouquinho mais. Só que aí, o que vocês têm também em mente? Que, tipo, a curva é isso aqui, exemplo, vocês tem que estar inclinando aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, e se ela esperar um pouquinho, não, você já puxa mais o pêndulo e vem para cá. Não, pô, pode deixar ela espalhar um pouquinho, deixa ela avançar um pouquinho, não tem problema, sabe? É, e outra coisa também, vocês não precisam é, voltar pro, do pêndulo para sentar e reacelerar. Vocês podem vir abrindo e deixar ela espalhar mesmo no pêndulo, não tem problema, sabe? Então tem algumas coisas que vocês têm que ir treinando. Pô, moto GP, você vê o on-board, o cara tá meia lompa já no meio da reta, o cara entra na curva, acelera, o cara já tá na outra reta, ele tá aqui ainda. Depois que ele fala, puta, deixa eu voltar, que vai ser melhor. E vocês não, vocês já falam assim, nossa, já deixa eu voltar pra acelerar. E isso também leva a moto pra lá. Então são as duas coisas, e principalmente esse contorno, vocês ficam de curva. A curva até aqui, que você fica inclinado aqui, aí você espalha um pouquinho. Nossa, espalha, deixa eu inclinar mais pra vir pra cá. Certo? 225 explicações dentro de uma explicação única pra você não errar mais. Perfeito, filho? Espero que tenha te ajudado. Agora, na questão de trocar corrente, parar a moto assim é sucesso, não tem igual. O grande lance é que vai ser um pouco osso para você frear o freio traseiro para tentar soltar o pinhão. Mas se for uma bike, é isso mesmo, tá? Aqui dá pra fazer uma manutenção rápida, abrir o cárter, dar uma olhadinha, tal, tá filtro, não sei o que... Câmbio, tem muito motor que o câmbio aqui embaixo tem que vir, virar ele ao contrário. Aqui já está pronto, não precisa nem sacar do quadro. Maravilha, filhos, próximo. Vamos lá, filhos, é o Borba. Ele é o Borba Gato. Não, é o Borba, vamos lá. Fala, filhos. Saudações do Ceará. No final da descida da Serra de Guaramiranga, nosso playground perto de Fortaleza, já cansado. Resolvo dar uma brincada em cima da curva. Em seguida, observando a cagada, uma força divina atuou na salvada com redução. Preio, pé no chão, copão nas costas, saliva pra dentro, estômago pra fora, coisa sincronizada. Detalhe, moto toda original e eu estava há um bom tempo sem andar. Configuração dos pneus. Mad Sportec M9 é, é, é, é 3228, tá bom a calibragem? Ah, manda um abraço. O Sportec M9 é tipo... Uma evoluçãozinha do M5 é tipo um rosto 3. Rosso 4. É isso aí, tá? É, ah, manda um abraço pra galera do curso Sport Rider do Ceará. Então, um abraço pra galera do curso Sport Rider do Ceará. Aproveitando falando de curso, é o seguinte, filhos. Vou deixar aqui embaixo também, no meu comentário e na descrição. O link vai ter um curso comigo agora em capoava dia 11 de setembro, com a Moto Sprint da Zero Racing. São vagas limitadíssimas. O único esse ano, pra galera de São Paulo. E eu vou ter um outro com o pessoal do Motonismo dia 8 e 9 de outubro, e na Paraíba. É, João Pessoa. Então, galera de Natal, aí, até mesmo, Ceará, Recife, tudo lá perto, pode ir, ir lá tranquilo, tá? Então eu tô deixando as duas datas de curso aí, tô deixando o e-mail também no comentário. Que a gente troca aquela ideia, beleza? Só tem essas duas e já era. Então aproveita a oportunidade. Beleza. Mandando um abraço pro curso Sport Rider do Ceará. Um abraço pra galera do curso Sport Rider do Ceará. Se a qualidade não estiver boa, posso pedir o vídeo completo para o amigo que gravou. Abraço. Filho, na verdade, eu esqueci de te pedir isso. Mas tá bom, dá para dá entender, mesmo porque é uma coisa que tá para frente. Fica com o vídeo. Aqui aconteceu um pouco de demonstração de pilotagem. Certo? que é o, o grau, e o grau nem sempre ele vai te ajudar, aliás, na pilotagem esportiva, o grau só atrapalha, ele não ajuda em nada, tá? já visto que na pista você sempre põe a moto no chão, as duas rodas no chão, eu tenho um outro take que eu tava vendo do britânico, que o cara sai no gás, porque assim, no superbike, os caras vão tirando com um pouco de controle de tração, porque o pneu vai acabando e a moto precisa escorregar e caminhar, e aí o cara no desespero, o segundo vem, que economizou o pneu, Entra aqui, aí o cara vê, o cara dá aquela mão agressiva a mind, já levanta a moto, ela já vem aqui, ó, hum, e o cara vem com as duas certinho. Quando a gente fala de pilotagem, tempo, relógio, tal, o grau, hum, resolve em nada, tá? Então nem sempre o grau demonstra que é um piloto fodido, beleza? Só pra ficar claro aí, mas quem gosta de grau, pau, vai que vai, tio Guedinha e vamos. Mas caralho, faz o grau mais pra cá, né? Não dá pra fazer aqui? Já fazer ali, filho? Faz aqui, ó. Faz um pouquinho aqui, ó. Dá um uererê e já, né? Porque, pô, em cima da curva, velho, nem o Tony Ball ia fazer essa curva assim que você queria, tá ligado? E olha que o Tony Ball manda, hein? Ele já vem do No raise, No footer Leg, Neck-Neck, Flip e vai que vai, tá ligado? Então, pô, é... vou mandar esse vídeo pro Tony Ball pra ver o que, que ele fala. Ó, seguinte. Aqui, ó, a hora que você pausa, você... depois de estar morado na caixa. Que a moto tá toda original, mas acho que a caixa de direção já foi. O é... que que acontece, ó? Você freia tudo, tal, luxinho, certo? Até que você deixou o bracinho boneco, não deixou aquela... aquelas estampadas, não vai ser pior ainda. E aí você trabalha os dois freios na assustagem máxima. Aqui a pressão foi idêntica nos dois. Por que que ela sai sambando assim, ó? Porque você tá descentralizado na moto. Quando você tá centralizado na moto, ela faz isso, ó. Por isso aqui é na pista, ou mesmo numa pilotagem, eu falo, antecipa o quadril, isso foi uma coisa que eu fui começar a pegar um pouco mais de 2019 pra cá, viu? acertar o quadril, é, tem uns vistos de pilotagem de rua, quando você vai pra pista que é fogo, porque na rua você fica em pezão aqui da bolha, porque você fica olhando, aí você vai pra, pra pista, você esquece de carenar, você fica igual um pavão, tá ligado, é, é, é difícil... Essa mistura de rua com pista. E na rua, nem sempre você se prepara já antes do quadril, né? Você consegue fazer isso em um lugar que você conhece. Em lugar que você não conhece, você fica meio que assim, principalmente no começo. Então é importante a preparada do quadril para a curva, se você vai fazer uma franada um pouco mais forte, porque se caso ela vim escapar um pouco a traseira, ela escapa para o lado oposto, para o lado que não está o peso. Então o quadril está para cá, ela vai escapar para cá. Quadril para cá, ela escapa para lá. Quando você fica centralizada, ela faz isso aqui, ó. ela abana para os dois lados. Principalmente na hora do susto que você faz a força igual. Então aqui, realmente, você foi. <risos> e aí, ó, outra coisa também, ó. Que a galera já vamos fazer outra dica de modo GP aqui, ó. O que acontece aqui, filhos? olha você chama o pé, ó, você põe o um peso pra onde aqui, ó? Pra cá. Quando você põe o pé pra cá, você joga pra lá. E aí a galera pergunta: Nossa, então que? você tem um pouco de pilotagem mundial? Olha aí, ó. Um pouco de quartalada com Banhaia, Jamila e Lex. Ah, garoto, é o seguinte: os pilotos do MotoGP usam muito o pé. Por quê? Porque o corpo não vai tão para frente na frenagem. Então você deixa trocar a massa mais a moto que você, porque é importante que você não vá igual um, um alien, né? Aquele bruvá, e vai. E ao mesmo tempo, você põe o peso onde você necessita. E agora, com os freios que estão trazendo pra, de traseira na mão, é muito mais fácil. Então, o pezinho para cá põe o um peso aqui, traseira pra lá, o corpo não vem então pra frente, você equilibra a dianteira se ela ficar meio... É, bostinha, sabe? Então no cross também a galera com a frente muito leve, eles põem o pé pra cá, pra caralho, pra equilibrar a frente. Então na pista, quando o cara dá aquela frenada de máxima, o cara já vem com o pé aqui, porque se caso ela der uma... no meio do caminho, ela der uma banana forte, bateu o pé no chão, ela volta, entendeu? Aí quando tá já num no momento, vamos ver, dá aquela recolhida que é aquela hora que dá as dobradas. Igual o, o Marte perdeu essa última no modo de EP. Várias fechas à frente, mas o cara vem com o pezinho aqui. A hora que ele recolheu, irmão, não tem muito o que fazer ali, tá? Então, o pé é uma das coisas. E quando você põe o pé para cá, você vê que a traseira sai certinho. Só que aí, o que, que vai fazer ela sair mais ou menos? É o quanto você vai colocar no freio, uma vez que a embreagem é mais É mais ou menos, você vai trabalhar no freio isso aqui, tá? Mas tá bom, salvou, beleza. Então, sem fazer tone boa a próxima vez, vai normal, vai com as duas rodas no chão. Ver se você consegue fazer um together melhor. E concentrar mais. E aí, trabalhar melhor esse pêndulo também. Acho que esse macacão em é duas peças aí dá aquela travada no quadril. Mas tenta trabalhar um pouquinho melhor o Dependulation também. Mas aí, tá bom. Mandou um Supermoto com Legs Legal também. Uma mistura da hora. É isso, filhos. Beleza? Então, registrada a cagada aí. Vamos pro próximo. Ai! Well! Andrade Pedro Gmail fala, Durva. Esse é bom, hein? O Will, nós trocamos uma ideia no Pan-Americano, né? Obrigado. Eu vi, médio. Na verdade, esse vídeo aqui eu vi com ele lá no celular. Então vamos lá. segue uma de queda de um brother que está com na categoria 400 Escola SBK. Pneu Supercorsa C1, 3127 quente. Tá bom, luxo. Estava na sexta-feira de ter um livre buscando virar tempo. Ter um livre, virar tempo. É. Bom. É, acabou se contraindo e acabou se contraindo com outra moto próximo à junção já sabe. É, acabou batendo, né? Vamos lá. Ele guiou a moto para fora, mantendo em pé e freando, pouco mirando a barreira de ar e pulou em cima dela. Não aconteceu o mesmo, é, já o piloto, o, nada aconteceu com o mesmo. Já o piloto caiu, fraturou cinco costelas e um osso da coluna, ainda com um sangramento interno. Está melhor se recuperando. Poderia analisar, por favor? Segue a senhora do piloto que estava pela esquerda o famoso Dr Tapete tapa o The Fool fica com as imagens aí filho Vocês é o seguinte é, é que tudo bem a é escola tal né mas treino livre é, eu tá eu geralmente uso para fazer teste da moto então eu vou com o, pneu, vai, o porco que é justamente para não virar tempo você não vai em busca de nada testa uma relação uma pré-carga mais na suspensão para ver qual é que é um acertinho XY mexer um pouco no levantador qualquer bosta assim uma pastilha então você testa isso em treino livre porque o treino livre não vale nada então é uma maneira de testar tem um livre para virar tempo, não é muito bom. Porque pode, ter, pode ser que aconteça de outros pilotos estarem fazendo a mesma coisa, você pega um pouco de trânsito a mais. Quando a gente fala de categoria escola, o cuidado é redobrado, porque muitas vezes na escola, é, assim como tem pilotos que já andam há 5 anos em Takidei e vai na escola porque nunca alinhou e fala que é iniciante e não é mais, é, tipo, é iniciante na corrida, mas não é tão escola assim, eu quero dizer. Tem o cara que chegou agora. Então o cara que chegou agora, ele usa, porque aconteceu comigo isso. Em 2012 para 2013, a categoria Ouro que eu fiz lá, que eu tem aquela XJ 500 Mira do, do pai Leandro Melo, que arregaça a gente. Cara, eu tinha andado uma vez com eles feito o, o, o curso em Capoava, aí eu fiz um track com eles em Interlagos, que foi em agosto. Depois eu fiz a corrida, que a corrida era para quem estava iniciando e nunca tinha corrido. Então, eu cheguei. Na minha segunda vez em Interlagos, e tinha, a gente já tinha andado 10 vezes em Interlagos. E aí isso é uma discrepância muito grande. Então você tem que tomar cuidado, porque eu mesmo não tinha qualquer tipo de habilidade suficiente para... É, você pegar meu vídeo da primeira corrida da minha vida e o de hoje, você vê que a evolução é impressionante. Então assim, precisa tomar muito cuidado, porque existem vários níveis dentro da pista. Então isso é muito importante. Existe o piloto que se preparou mais, existe o piloto que está entrando agora, Tá? É, e aí, o que eu falo pra vocês é o seguinte, a regra da pista é necessarizíssima. É, o de trás, o curador da frente, e ao mesmo tempo, não tomem é, uma decisão e voltem atrás. São duas coisas que é, é fatal na motocicleta. E essa segunda, levem para sempre na motocicleta. Se você tomar uma decisão, faça. Não fica na dúvida do delay, porque esse um segundo, esse delay, é o suficiente para dar... O vamos ver. Sabe, você entrou na curva. Nossa, não vai entrar. Você põe de pé, você vai passar reto e vai cair na brita. Mas se você poderia é ter acreditado. E às vezes você entra vai... e entra e vai embora. Então a dúvida na moto ela não é boa. Então ó, a primeira coisa que dá pra perceber aqui é que você tá mais rápido, você chega na frenagem. Então o traçado tá bem melhor. Aqui o traçado tá mais aberto. Tá? E, e aí você já sai aqui e já vem para cá, enquanto o outro piloto foi para cá. A 300 e a 400, como não tem o mesmo motor de 1600, chassi, chão, você precisa trabalhar muito o acelerador para posicionar a motocicleta. Então você trabalha isso aqui, essas transições e tal. Então, muitas vezes, até em Capão eu falei que uma das coisas que eu faço na chicane, na 300 talvez você consiga, talvez você tenha que espalhar para vir, porque ela necessita isso para ficar mais estabilizado e você ter um, um passo de curva, um ataque melhor. Aliás, nas pequenas você treina passo de curva. Só que aqui foi muito para fora. Tá? Então, realmente, você viu aqui a oportunidade. Você estava mais rápido. Poderia ter segurado. Mas uma oportunidade. E aqui é assim, ó. A, aqui tem uma situação que é o seguinte. Vamos lá. Várias, na verdade. Você toma atitude e você desiste no meio. Aí você desiste. Vem aqui também, né? Então, tipo, não tem noção de som ainda. Se a moto está próxima, não está, etc. E aí você se encontram. Dá aquela dianteira traseira. Não pode frear, você não freou. Só que aqui provavelmente entrou freado e aí já era, porque tem o, a questão do, da, da grama em asfalto ali. E aí a moto ficou com raiva sua e ela vem você e já. Nossa. Tem moto, tem moto que ela é amiga do piloto. Às vezes você derruba o piloto e ela fala: Pera aí que você não vai ficar assim não. Aconteceu isso também numa outra R3 que, na, numa outra largada que o cara cai também também R3 vem dar nele, sabe? Mas é Moto Brother. Moto Brother acontece muito isso. Mas aqui vamos lá de novo. Ó. Primeira coisa. Numa corrida ou num treino classificatório, você não vai perder a volta. Certo? Vamos falar uma categoria profissa. Aqui, ó, deu boi, pau vai pra cima. Mas a gente tá numa categoria escola. Categoria escola é tudo possível. Então você tem que tomar o maior cuidado do mundo e falar assim, puta meu, é capaz que ele ainda tá aqui pule da moto assim e começa a correr a pé. Porque você não sabe qual que é a habilidade do cara, então você tem que pensar em tudo. Sabe igual o trânsito? Eu vejo os caras do selo corredor, vem uá, com o um freio tambor, as rodas assim, você fala, irmão, se o cara resolver, se o cara pegar um protologista, que é o cara que tá com o dedo assim, ó, vira a direção já dando a seta, vai morrer e não sabe nem o que tá acontecendo. Acorda lá em cima. Então, é, é isso que eu falo, não confie em ninguém. Na categoria de fora, não confie em nada, velho. Você é, vai estar tá andando lá com, com todo tipo de, de piloto. Mas se fosse classificatório, uma categoria já aqui tal. Isso aqui que você fez. Você não pode desistir no meio. Pô, entrou, já era. Porque assim, você tá por dentro. Então ficou pior o cara que tava por fora. Abriu demais, botou por dentro e já era. Só que você desencana. Você desiste, você levanta antes da sombra. Antes de acontecer, você não pilotou pro fim da pista. Você pilotou olhando. Então você fez em dúvida, e é isso que é o problema, é o fazer em dúvida. Aí você vem em dúvida, o outro piloto tava assim, ó, e meu, e já era, entrou. Na hora que entrou, você tava lá e cruzou. E pista é isso, não tem muito. A gente fica, ah, aquele é culpado, mas na pista não é regra de trânsito, que é assim, ó. Vai na rua, pô, de trás, batendo da frente, então o problema é o de trás. Na, na pista não tem. Cada um fica com o seu preju. Esse que é o. Que é o, o, o o lance, e é isso que a gente tenta sempre, que eu falo pra quem tá começando, pra quem pede uma dica comigo, até nos briefings lá, ó. Galera, não vale nada, é um campeonato tá tudo bem, não vale nada. Mas por que que não vale nada? Porque vocês já estão começando tudo velho, então ninguém vai pro Mundial, ninguém vai chegar com um patrocínio e falar assim, nossa, vamos patrocinar o Eduardo da Ninja, é, 34 anos. Vamos colocar nesse moleque aqui, tem um moleque da Junior Cup com 8, não, vamos colocar no Eduardo 34, porque esse cara tem a chance. Então assim, Cara, vocês têm que andar pensando que na segunda-feira todo mundo trabalha, que é o que eu penso também. Então, tem um moleque que tá lá só para isso. Profício e ganha, para. E tem você que trabalha na segunda. O trabalho na segunda, ele pesa. Ele tem que ser pesado na balança. E aí, nessa hora, é, não pode trocar a cabeça pelo cu, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. E todo mundo tem que analisar o risco. Então, assim, é real, galera. Começou uma moto com 18 anos você já não vai mais para o Mundial, com 18 anos nós temos o Diogo Moreira no Mundial, fez a cara de 18, entendeu? Os moleques estão com 15 e 16 já indo, então você está com 15 começando já está tarde, começa com 10, então 10 você ainda tem chance talvez ir com uma grana boa, com um bom investimento mundial, para cima disso é aqui, aqui você vai correr até uns 80 anos se você quiser, você não tem pressa, entendeu? Então põe isso na sua cabeça. Não tô acabando com o sonho nada, tô dando um choque de realidade, é importante. Porque isso acalma. Pô, por exemplo, eu não falei turgiano não em Kapova. eu demorei 10 anos pra baixar meu tempo. 10 anos andando. Por quê? Porque eu tô dando curso, eu tô não sei o quê, eu tô fazendo personal, lá Eu não entro na pista de aero pra treinar. É, nesse ano, então, eu não fiz nenhum treino que não seja no próprio Superbike na sexta. Então, eu tô dentro do meu momento. Falo, pô, vou melhorar aqui, eu pego eu comigo e melhora aqui. Não dá pra me basear no piloto que tá lá. Ou achar que eu vou botar o que tem na moto dele e vou andar igual a ele. Tem uma série de situações, tá? Mas muito bem. Então aqui, ó, a dúvida já era. E aí deu outra coisa. O piloto aqui. Cara, botou a moto em pé, vai passar por uma grama, vai passar por... Eu já falei isso em capoava também, a galera às vezes passa em pé. Mata na embreagem, upa, upa, cavaleiro se for na grama. Vai lá, ó, curtindo o momento e tal. A hora que dá pra dar uma ferradinha... Vê os caras entrando na brilha da MotoGP GP também, ó. Vai lá, o cara vem brrr, sambando, sambando, sambando. tem um espacinho ali, deu o cara... Lá, e para. Por quê? Se sentar entrar ali catado, num chão é, que não é asfalto, lona. Não tem como. Não tem como, tá? Então, aqui, filhos, é, só que a moto ficou com raiva sua. Já então, que, que a moto ganhou uma vida aí, ficou com raiva. Ela falou assim, você não. Eu vou dar agora em você também. Toma. E já era. É. Mas aqui, duas coisas. Primeiro, categoria escola. Cuidado da frente, vamos com cuidado. Segundo, tentem, quem tá andando, trabalhar o traço, porque não dá pra você ficar igual um... um né? Então, pô, se tá não sei o quê, cara, analise um onboard, analise um, um YouTube, tem volta minha, tal, tá não sei o quê, pô, dá uma olhada Então, Simples, tem a zebra, zebra referência. Tem que estar tá na zebra, tem que estar tá na zebra, tem que estar tá na zebra, tem que tá na zebra. Beleza? Então, um pouco longe, já não tá legal. Você não precisa nem de é, telemetria para isso. Passei longe da zebra... Não cheguei em nenhum momento da curva perto da zebra. Tá errado, não sei nem telemetria, beleza? Ou oh, em um momento eu cheguei, legal. Pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei o quê. Isso você vai medindo e vai trabalhando o apex, que é o meio da curva. Beleza? Tá, muito bem. Segundo ponto, tomei uma decisão, vai. Terceiro ponto, estou mais rápido que aquele piloto. Preciso colocar em risco nesse momento? Quem sabe passar na reta principal? Quem sabe passar na reta oposta? Quem sabe passar numa curva que eu seja melhor. Então tem essa questão também. Então trabalhar esses pontos é importante. Beleza, filhos? É isso, vamos para o próximo vídeo. Fábio Santos, filhos! Opa, bom! Cara, estou vendo um vídeo, esse aqui é recente, ó. Fábio Santos mata os quatro vídeos. Então se você está ligado que não vai nem ter aquela... Volta no próximo, já vai aqui mesmo. Cara, eu estou vendo um vídeo de um acidente meu na estrada. Comprei uma Z1000 e com dois meses enfiei na de do caminhão. Perfeito. Perfeito. Perfeito. Aprende de uma forma ruim a não tentar limitar a moto em BR. Limitar é o quê? Tipo da final, filha? É isso? Aprende de uma forma ruim a não tentar limitar a moto na BR. Tá. No final da curva, eu vi a esquerda totalmente livre. Como em um filme ou desenho. Baixou uma luz na esquerda, me desfocando da direita. Baixou uma luz na esquerda, me desfocando da direita. Ansiedade. Pensei. Agora limito ela. Hum, então baixou um demoninho no bombo. É isso que baixou pra você. Falando, vai lá. Final, agora. Vai. Afundei a mão. O caminhoneiro me fechou para realizar uma passagem no meio da reta. Graças a Deus estou vivo para contar essa história. Passa ela aí. Para reforçar a ideia de como ruim pode ser acelerar demais nas BRs. Aquecendo. Esque... Não. A ideia de como ruim pode ser acelerar demais nas BRs. Esquecendo da primeira regra do rolê. Não confie que a galera não vai enfiar na sua frente. Isso é verdade. E hoje em dia não confie que vai enfiar na sua frente. Do seu lado, no seu ouvido. Atrás de você. Na sua boca. Não vai enfiar em vários lugares. Faz meu jabá aí. Vai fazer jabá, arroba Zemildo Bimbim, arroba Zemildo Bimbim, tá me, de... tá me chamando de analfabeto, desgraçado, eu já li aqui, arroba do Bimbim, desgraçado, me chama de analfabeto, <risos> arroba do Bimbim, tá aí feito o merchan. Vamos ver esta... esse trabalho artístico que foi acontecido, fica com review aí. coisa dos fatos é que é o seguinte, é os caminhoneiros também. Eles têm feito umas. Vamos lá, vamos pegar a galera do caminhão agora. Que tem, tem, tem cada vez você tem que pegar um núcleo. Mas os caras às vezes fazem umas ultrapassagens que eu vou falar pra você que é impressionante. Isso acontece também na, na Castelo, na Bandeirantes. Na Bandeirantes, já vi fechar três pistas caminhão E fica a Fórmula Truck, eu falo, puta, tá que tesão, todo mundo 80, então tá passagem, é isso aí mesmo. Então, então, caraca, eu não sei o que, que é um negócio que eu acho que eles vão ganhar um minuto e meio. Talvez, é isso aí, mas cara, tem que tomar cuidado. Que os caminhoneiros vem que vem, fala é agora, irmão. Os caminhoneiros que anda de moto e gostam dos caras de moto, não é? Esses pode tranquilo. Agora, o caminhoneiro que é só caminhoneiro, velho, o cara fala assim: pô, tô 62, o cara tá 61. Que ele tem um, ele tem esse, essa tecnologia do radar que foi colocada na multistrada, estrada, tem no Mercedinha 1943. Já eles vêm ter essa tecnologia, eles vêm, eles fazem um cálculo, aí eles fazem um outro cálculo que é assim. Foda-se, o meu é maior. E entra e já era. Aí acabou. Entendeu? Esse é o cálculo que é feito. É bem rápido essa matemática que eles fazem. Então, toma cuidado, sabe? É... Não é mole, não. E às vezes o cara também tá no desespero, né, irmão? É a entrega máxima, foi carga de mamão, velho. O cara tomou meio na amadureceu, o cara já perde tudo, já sai chutando tudo, já era. Então, irmão, é a regra também de novo. Fucks me! Entendeu? Então vamos ficar ninja, mas vamos. a questão. Melhor esse shift pra você, filho. Tá piscando desde o início. Ó. Dá pra você colocar mais pra frente pra piscar. É agora. É ela. De repente. Ele. Vem. Nossa, filho. Flex, Você perdeu a mão aí, não? Você perdeu a mão aí, não? Ué, mano? Ué, mano, não. não, não, não, não. E mano, nessa ultrapassagem ele tinha um ônibus ainda Ia demorar uma hora e meia Pra ele fazer a ultrapassagem Ele ia precisar de sete retas dessa Mas vamos fazer a ultrapassagem E você Vem, né <risos> Quente Pra se fuder É, deu Todo mundo procurava e se acharam aqui no meio É, é Murphy nunca erra, né É uma coisa Maravilhosa Falando, filho. Saiu de gratis, hein? Essa saiu de grates pra você. De grates. Cara, eu eu, eu... eu tenho um cagacebo mesmo de fazer isso aí. Eu sou cagão. Eu sou cagão. Eu vou colocar a hashtag. Eu sou cagão pro 299. Eu sou cagão. Sou cagão. Sou um lixo por 299. Então, velho, sei lá. Mas, malandro, de grates. Bom, filhos, é isso. Então fica a dica aí. Cuidado aí, porque o bagulho é louco. Essa ideia do coletivo, ela existe só nas pautas, tá? Na vida real ela não existe. Queria deixar bem claro aí pra vocês que na grande maioria das vezes cada um tá preocupado com o seu. Ninguém tá preocupado com o outro. Então, na estrada é igual. Sabe? Às vezes, é, acontece muito isso aqui, ó. Você tá indo pra se divertir? Cara, eu, eu, outro dia eu tava gravando... Vou dar um exemplo aqui, ó. Não é maldade, mas acontece. Tava gravando um teste ride. E era uma terça-feira. Parei pra tomar uma água, não sei se o que lá. Aí chegou um, um elemento X lá. Falei, Cê é, é, Falei, cara, eu sou de São Paulo, tá não sei o que se lá. Aí vem aí. Falei, é, tamo fazendo avaliação e tal. Mas na terça? Falei, é, na terça. Tem que ficar com a moto pra valer hum. Ah, então tá, então. Aí eu quase falei assim, e você, tá fazendo o quê Ah, eu vim aqui fazer nada. Na terça? Tipo, então, é, já tem aquela coisa, né? Ela tá andando de moto tá curtindo. E o outro tá com raiva que tá fazendo não sei o que que não queria. Então tem uma série de situações, velho. Que a atmosfera é energética, o campo magnético é foda. Então, tiram um sinalzinho, pede pro mestre, faz o rolê e pense em tudo em todos. Que daí eu tenho certeza que vai ser um rolê muito luxo e cautela sempre. E escolha setores para fazer algo um pouquinho a mais. Porque eu sei, eu podia ficar falando aqui, vai para a pista, é caro. Então muitas vezes não tem como você ir para pista. Então você pensa nessas situações. Beleza, filhos? É nós, together. Eu aguardo o próximo vídeo. Au!